Olá pessoal, meu nome é Ana Paula, sou advogada há 18 anos na cidade de Londrina, minha cidade natal é Biporã, atuo em toda a região aqui norte do Paraná, mas optei por Londrina pelas oportunidades de negócio, pelas oportunidades de ensino, a área de educação aqui é muito boa, com muitas universidades, então meu negócio é Londrina.